Eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, eu e a Mari, do Admirável Leitor, vamos falar sobre o livro Endgame, que é o primeiro de uma trilogia e eu espero que tá de cabeça pra baixo. E, enfim, vamos discutir sobre o livro, falar sobre a história, sobre o que achamos e coisas sobre o livro. Exatamente. É, o mundo ele vai acabar. E existem 12 linhagens que são hereditárias desde o início dos tempos, desde que o mundo foi criado. E esse mundo foi criado por um ser superior. Toda vez que o descendente dessa linhagem, a partir dos 14 anos, né, ele faz 14 anos, ele está dentro do Endgame. Então pode ser que o Endgame aconteça ou não naquele ano. Então toda linhagem tem que ter um descendente pra jogar. Pronto. É como se fosse... Qual linhagem vai ficar pro resto da vida? Isso. Porque quando chegar no final do Endgame, o vencedor fica e o resto do mundo morre. Eu então também. se o seu representante morrer, você tá ferrado porque você <risos> vai morrer. Então, é como se fosse um mega-jogo de basicamente. Isso. E ainda mais que é do mundo inteiro. É, então, a isso arena, é outra coisa muito A legal. arena não é um espacinho dentro de uma, é, né, de uma estrutura, é um mundo completo. Tipo, então, é muito difícil de tu achar o outro participante, porque né olha o tamanho do mundo. Com, pra você ganhar o endgame, que a gente não explicou isso, é que você tem que juntar, se eu não me engano, três chaves, não são? Eu acho que é da terra, ah. do céu... Ah, do céu. E a outra No final do primeiro livro, eles conseguem a primeira chave. Então, você fica naquela de, hum, o que será que a chave faz? E alguns personagens, eles começam a entender o, o que, que as chaves fazem. E a gente não sabe o que, que a chave faz, porque basicamente os personagens, eles não contam. Isso é uma coisa que me deu muita okay. agonia lendo o livro, porque você... Tá ali, você tá, na, tá, o livro tem vários pontos de vista, precisamos deixar isso claro. É, então assim, ó, a gente, pra gente conhecer os, os 12 personagens, todos os personagens eles narram um pouquinho. Então o livro é dividido em vários tipos de narrações pra gente poder conhecer e conhecer o passado e conhecer como é que eles, eles pensam e o ponto de vista deles. Alguns desses personagens que estão narrando a história, eles tentam falar para você que tem alguma coisa errada, só que eles não conseguem porque esse livro tem muita interrupção. Quando vai acontecer uma coisa, pá, acaba o capi, um negócio que eu não gostei, assim, que eu achei chato, na verdade, foi o romance do livro, porque... Ah, não é. precisava, não precisava. Não precisava. Dos 12 personagens, acho que eu gostei mais de dois. Um dos personagens que eu mais gostava era de uma japonesa, tinha a menina indiana também, é... que eu achava ela muito legal e eu fiquei tipo, hum... Que é, é o Marcos. mexicano. Cara, eu, eu achei ele muito legal. E o primeiro capítulo, se eu não me engano, é o dele. No começo do livro, caem 12 meteoros dentro da terra e cada, no caso é um meteoro para cada jogador e o meteoro do Marcos cai dentro de um estádio de futebol e mata praticamente todo mundo que está dentro do de futebol Esse personagem, eu, eu amo muito esse personagem e eu também gostei muito da... É a Liu que é a muda, não é? Que é a chinesinha? É. Dos 12 personagens tem uma muda Essa muda também ela é maravilhosa Porque todo mundo fica fazendo piada porque que ela é muda? E aí fica tipo, ah, quem é Jack? Olha ali a muda andando ali Uma coisa que eu não gostei assim do livro Que ele foi prolongando muito Foi as batalhas Entre os personagens, entre as linhagens porque se é um jogo de Voraz, então tem que ter um conflito entre eles. E o livro foi mais como uma busca pela, pela chave, pelo, pra descobrir onde é que é, o que, que é essa chave. Realmente o, o autor usou mais o, da mitologia, de algumas culturas, pra poder encaixar as chaves e os mistérios e dar é, prosperidade por Talvez na, nas próximas continuações tenham mais, mais dessas coisas, né, deles se esconderem mais, de um querer mais matar o outro, até porque... No segundo livro provavelmente já vai ter muito menos competidor, porque muita gente morreu nesse livro, então pode ser que nos próximos eles com... meio que tenham uma competição maior entre eles, porque... até porque alguém está com a chave, então as pessoas vão querer matar umas as outras para conseguir a chave. Como na verdade o livro é o primeiro livro, ele te inicia no mundo do Endgame, então vão ter muitas coisas que eles não vão explicar que a gente, literalmente, vai ter que esperar o próximo pra realmente entender o que, que vai acontecer O livro em si, ele tem um mistério que é o um mistério da... do livro? Sim. Faço, tipo... O mistério do Endgame e o... a primeira pessoa que resolver o um mistério real, tipo pessoa do mundo real, tipo eu, você e todo mundo que tá lendo o livro, a primeira pessoa que resolver vai ganhar X milhões de dólares do a autor do livro, então Realmente existe uma competição, existe todo o enigma e é muito legal você ver porque dentro do livro tem várias é, marcações, digamos assim, e tem várias pistas aleatórias tipo essas assim que leva você para um determinado link e esse link vai te dar uma dica para descobrir o, o mistério final. São três livros, mas tem vários e-books porque ele é o mesmo autor de dos legados de Lore, então, tipo assim, tem e-book e-book pra tudo quanto é lado de, de, de spin-off, né, da série então, nesses spin-offs também tem links, que também tem pistas pra, sabe, tipo, não dá, cara é muito, é muita coisa eu quero ler o próximo, mas eu não vou ler agora eu acho que é. eu vou ler no final do ano mas é um livro muito legal, eu quero muito ler e eu quero muito agradecer também a Mari por ter comprado o livro pra mim, a Mari que me deu presente muito obrigado, Mari e é isso, se você ainda não conhece o canal dela, que se chama Admirável o Leitor, eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o canal da Mari. E é isso, eu acho. Acho que falamos tudo sobre o livro, não falamos? Falamos tudo e um pouco mais. E um pouco mais. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal da Mari, que eu vou deixar como eu falei aqui Também. na descrição. E é isso, comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você já leu o segundo, se você quer ler. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!